Na moda e na história. Terminado inaugurado em 1975 pelo historiador Felipe Arrier, tudo o que envolve a passagem dos ritos aos atos, das crenças às formas de enterro, dos sentimentos à arte cemiterial, vem alargando o domínio historiográfico. E nada define melhor uma cultura do que o lugar que ela dá aos seus mortos. O mesmo podemos dizer sobre suas cidades, os cemitérios lugar de homenagem e de memória, etapa final que permite aos mortos permanecer entre os vivos. Sua história pode ser reconstruída, revelando filigramas da vida social. Esse é o conteúdo do belíssimo livro dessa exposição de Conceição Franco, a apresentação em que a morte conta a vida através da história de toda uma região. Apoiada em farta documentação, a historiadora exuma personagens da história política da República, contando-nos sobre seu fim, como foram enterrados e como são ou não honrados. Patrimônios riquíssimos do passado, seus túmulos serviram para que a autora não só realizasse um trabalho de reconstituição impecável, mas também homenageasse os cidadãos de Macaé. Média Priori, professora da Universidade Saudade de Oliveira. A Claudinha e a Vanessa Mery também. É.